Uh, é um trabalho que eu já tenho vindo a fazer, acho muito importante, uh, muito valoroso. É um valor muito grande para nós. E uh, senti que uh, todas as mulheres necessitam, e eu também necessito muito, deste, deste momento, desta interiorização de, de sermos mulheres, por o, o motivo por que estamos cá, não é? O que temos que fazer pelos outros e primeiro por nós. Eu tenho, tenho, é um projeto que eu quero fazer, que já venho fazendo há algum, há algum tempo, que é, eu quero pegar na mulher, transformar a mulher, para ela se valorizar em todo o seu eu. Supremo como deusa, como tudo, como uh, poderosa, mulher poderosa. Uh, como sempre, a alquimia uh, preenche o nosso coração. Não, não há palavras porque eu comovo-me.